Boa tarde, galerinha! Quase boa noite! Estamos indo para pós-graduation pós em de Projetation! Projectation. essa lente aqui que estou vendo. Isso é para casa alguma! Geralmente esse horário em Guatemala tá bem, bem chatinho. E a nossa missão é a devenha, capturar esses momentos agradáveis. A gaminha disse que parou de ver meus vídeos porque tava ficando angustiada. Porque ela tava tensa. Galera, vocês acham que fica assim mesmo? Vocês estão tranquilos? É. é, não adianta um parar e o resto não. Sobre a asa, me deram uma ideia, amarrar um arame? Porra, eu achei muito rústico. Mas assim, ela tá de um ponto que ela não pode mais dobrar. Velho. Se dobrar muito agora, pá. parte. Parte é a velho. Aí eu fico nesse dilema. Vou procurar logo alguém que faça isso. Mas o problema é que só tenho um tempo fim de semana. Durante semana é horrível. Só tenho o um horário do almoço. Eu sei que tá todo mundo me ouvindo, mas por garantia. Bip, bip, bip não faz mal a ninguém. de tarde em Salvador Hoje eu estou vindo aqui da... de casa que passei o dia lá em São José Filho Deu uma zica doida lá e... Aí tive que, tive que subir o, o técnico que fica lá, ele não pode ir, tava passando mal Aí ué, velho, pra mim Aí antes que alguém pedisse, eu vou logo aqui eu, Até porque a equipe é minha, que a gerenciada eu subiu, então Espera meu coordenador falar isso não. Vai, pega minha motinha aqui, ó. Vai fora. Bom, vamos levantar a viseira aqui. Já tá interessante. E já tem uma faca ali na minha frente que vai me atrasar. Essa aqui. Ou não, né? Ih, rapaz, passa aqui? Passa nada. Oh, agora a gente tem que voltar para a pista. Atrás de quem? Ah, ah, ah. Ai, eu choro. Ah, Porra, mãe me deu um biscoito. Ué. Deixei em casa. Porra. Que chato. Queria é biscoito. E agora José tô pensando né, seriamente já subir se morreu aqui. Ó. Deixa eu ver. Ai meu Deus! Triste Sem vontade de cantar uma bela canção Pronto, vai Todo mundo entra para um lado, daqui eu vou entrar no outro, vai Sai Pronto agora é comigo <risos> Dentro para fora, para dentro, por baixo. Ponte de volta. Opa, retrovisor, altura, passou. passa também. Já fomos. Perfeito, perfeito. isso eu farei isso assim. mesmo pupu pupu pupu Pera é que tem moto pra tudo que é lado hoje. Entende como você construir o seu caminho? The Way of Warrior. Ou oh, entra ali. Carro do Estado. Ah, acho que acertei, viu? Vai. O canal entra aqui, ó. Que nem o ali fez, ó. Isso, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, porra. Vai, vai, vai, vai. É pra cá, tira a bunda da rua. Devagar, homem. Oi. Sensacional. O trânsito está ótimo. Do Trânsito Salvador, que maravilha! Trânsito bom desse. Tem ninguém atrás de mim? Tem ninguém não? Ah, colé, colé, colé. Olha a água. Tá legal. Os corredores da arca perdida. Enchude! Enchude, mamãe! Enchude! Mãe, enchude! Na frente, ok? Ninja! Ah, não vai misturar tinta, não. Cai os dois vai desgrama. Af, af, Pô, tô não devagar demais. Ela galera lida sem pressa. é que esquenta? Não tá nesse engarrafamento. Acho que dá mais pela jaqueta, né? Ela abafa. É, as costas ficam naquela maravilha. Mas tudo passa, tudo passará uh! E nada fica, nada ficará Opa! Ah, isso bem como é o Bustiep, né? Então... Tem que voltar pra cá Seguimos, são seis e dezesseis, vai, vai, vai, vai, vai, vai, que trânsito lindo, imagina a Copa. Então, galera, é isso aí, chegamos no nosso destino, uma viagem tranquila e prazerosa, então é isso aí, abraço pra vocês e até o próximo videozinho, até mais.